Dá para viver de apostas esportivas? Olha só, isso aqui ó, esse é o valor da minha banca hoje, tá? um pouco mais de 9 mil reais. Acabei de pegar essa entrada aqui, olha só, com 200, reais voltou 440 reais no total. Ou seja, R$ 240 reais de lucro em apenas uma entrada, né? E aí a grande questão é: dá para viver deste mercado? Se liga até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo isso nesse exato momento. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária, que é meu treinamento para quem quer ir aprender a ganhar dinheiro com apostas esportivas. Hoje diversos alunos estão lucrando de uma maneira incrível. Vou deixar para você como exemplo o Pablo que mandou uma mensagem no meu Instagram hoje. Olha só para você ver: mais de R$ reais, basicamente em três entradas e sem ser na lista. Mas eu não tô aqui para falar sobre isso, não tá bom? Queria te mostrar isso, mas eu não tô aqui para falar sobre meu treinamento, não. Se você quiser saber mais sobre o Tropa Milionária, sobre os grupos VIPs. Vou deixar o um link aqui na descrição desse vídeo para você saber mais, tá bom? Bom, o assunto do vídeo de hoje, a grande questão do vídeo de hoje é: dá para ganhar dinheiro e se manter apenas o mercado esportivo, apenas as apostas esportivas? Tipo, dá para largar o emprego, chutar a bunda do patrão para viver deste mercado? Meu marido tem dois empregos, eu não tenho que ficar aqui. Bom, sim, dá para você ganhar uma boa grana neste mercado com apostas esportivas, tá? Assim como você viu, por exemplo, nos resultados do início do vídeo, agora o resultado desse é alunos dá para você ganhar uma boa grana. Só que você precisa entender alguns pontos inteiramente. Nossa senhora, volta, aí. Só que você precisa entender alguns pontos que são importantíssimos para você ter resultado, tá bom? Então se você gostou do assunto do vídeo aqui, já deixa o seu like, mete o dedo sem dó no like aqui agora, porque assim eu consigo mensurar se você está curtindo esse tipo de conteúdo aqui no canal para eu gravar mais. É como se o seu like fosse um termômetro e você não paga nada para dar o like, tá bom? Então deixa o seu like. E segundo, já se inscreve no canal agora mesmo. Por quê? Porque eu sei que você quer ganhar mais dinheiro, porque senão você não estaria assistindo esse vídeo agora se você estivesse querendo ganhar mais dinheiro Verdade? Então já se inscreva agora para você não perder os próximos vídeos em primeira mão, tá? Porque eu tenho certeza que os conteúdos vão fazer você ganhar cada vez mais dinheiro e se tornar cada vez mais lucrativo. Então vamos lá, contagem regressiva de 3 segundos para você meter o dedo no botão de se inscrever e no like aí agora, produção. <música> então pronto, olha só, pergunta que não quer calar, hein? Dá para viver de apostas esportivas? E a resposta é, com certeza dá. Mas sempre tem mais, né? Sempre tem mais por trás de tudo né? Dá para você ganhar dinheiro? Mas, primeiramente, você precisa entender alguns pontos que são importantíssimos, tá bom? Pequeno gafanhoto. Então, primeiro passo de todos que você precisa entender é o que é ganhar o suficiente para viver de apostas para você. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu faço uma média de 200 reais por dia, já tem um bom tempo isso, de forma religiosa, religiosamente, eu sempre estou batendo essa meta ali, às vezes um pouco menos, 180, 170 no dia, às vezes um pouco mais, 230, 250. Inclusive, eu vou até te mostrar aqui na tela do meu computador agora para você ter uma noção melhor. Deixa eu só tirar a câmera aqui para ficar mais fácil para te mostrar, espera aí. Ó, Pronto, consegui tirar o celular aqui. Aqui você, Esse é o valor da minha banca hoje na 3, 6, 5, tá? 365 O meu valor aqui de banca é 9.477 nesse momento. Eu acabei de pegar uma entrada aqui agora, olha só, R$200 reais essa entrada, voltou 440 aqui no total é, de lucro, tá? Ou seja, 240 reais de lucro numa única entrada. Hoje, por exemplo, já parei, hoje eu já não pego mais nenhuma entrada, tá bom? Só a gente fazer uma base de cálculo simples, só para você entender, deixa eu pegar aqui meu caderninho. Ou seja, vamos colocar 20 reais, vamos colocar 240 não. 200 reais, se você multiplicar isso por 30, né? Uma continha básica aqui, 6 mil reais de lucro. É exatamente isso que eu tiro todo mês? Não, porque é claro também, não vou ser hipócrita, né, eu também pego alguns heads, tá bom? Mas no final das contas eu fico sempre ali em meio entre 4 a 7, porque tem mês também que às vezes ultrapassa os valores que a gente, né, às vezes dá muito bom, igual ali, eu peguei 240 nessa, às vezes vem outra que vai lá dá 300 de entrada, então eu pego um pouco mais. Fica entre esses valores aqui, entre 4 a 7 mil. Então, para muitas pessoas, por exemplo, esse valor já é o suficiente para viver, já é o suficiente para manter o mês, para passar o mês, para conseguir, sei lá, às vezes, muitas pessoas conseguiriam ter uma qualidade de vida, por exemplo, muito melhor com essa média de ganhos, tá bom? Só que vamos falar de valores mais, é, sei lá, mais palpáveis de início, né? Se você é um iniciante, assim como eu, lá no meu início. 200 reais para mim por dia era muita coisa no meu começo. Bom, no meu começo, eu queria ganhar uma média de 30 reais por dia, para você ter uma noção. Que daria aqui uma média de 900 reais a mais no mês. né? Então, já ajuda pra caramba. Então, pra você hoje, por exemplo, o que, que seria interessante? Ganhar uma média de 50 reais, por exemplo, por dia? 50 reais por dia dá 1.500 no mês. Já é mais do que um salário. né? E talvez você não precise nem largar o seu trabalho, mas 1.500 reais a mais de renda, por exemplo, para você, já seria uma boa grana, talvez sei lá para pagar o seu aluguel talvez para trocar de carro para conseguir fazer alguma coisa específica reformar sua casa não sei fazer algo especificamente falando que você gostaria de fazer tá bom então o primeiro ponto aqui eu quero saber quanto que seria interessante para você ganhar hoje diariamente para você se manter ou para você conseguir fazer algo que você gostaria coloca aqui nos comentários para mim coloca que eu quero saber 30 reais 50 40 100 reais, Acorda que eu vou te responder, beleza? Bom, então é isso. Então você viu que dá para ganhar uma boa grana através do mercado de apostas esportiva. Só que é claro que eu não recomendo você já chegar aí, chutar a bunda do teu patrão e pronto. já né é, Só recomendo você chegar ao ponto de sair do seu trabalho tradicional quando você estiver tendo um resultado realmente sólido. Que você não só se mantém, mas que você já esteja ganhando mais do que o valor ideal ali que seria para você se manter, para você ter, de certa forma, uma segurança. Só que aí vem o segundo ponto que é muito importante, tá? Não adianta você querer ganhar 200 reais por dia, assim como, por exemplo, hoje eu faço aqui, se você tiver uma banca de 30 pontos, tá? Eu não tô aqui pra te iludir, então não, não, não, não vai rolar, tá? Eu não tô aqui pra falar pra você coisas bonitinhas, tá? Eu não tô dizendo que você não pode crescer a sua banca e chegar nesse resultado, tá bom? Que isso fique muito claro pra você. Eu só tô dizendo que muitas pessoas viram e falam assim, ah, Não, não não é assim, tá bom? Então primeiro ponto, eu sempre martelo sobre isso aqui com vocês Respeita a sua banca, é a regra do jogo Se a sua banca é muito pequena, o seu lucro também será pequeno Será baseado no tamanho da sua banca Então quanto maior a sua banca, maior será o seu lucro então, se você tem uma banca pequena, sim, você pode ir crescendo e alavancando essa banca para ir aumentando os seus resultados, os seus lucros, tá? Eu tenho, por exemplo, uma aluna que chama Laís, eu vou pedir minha editora até para postar essa foto, esse print aqui. Ela fez um story no Instagram esses dias para trás e me marcou, por exemplo. Ela começou lá, né? Quando ela iniciou nas apostas, ela começou com 50 reais, uma banca de 50 pontos. Mas ela foi respeitando totalmente gestão, fazendo tudo bonitinho, tudo certinho. Agora ela me marcou no story lá no Instagram fazendo um saque de R$ e reais. Tu tem noção? Começou com uma banca baixinha e agora tá fazendo saques de R$ e reais. Então, é basicamente um salário. Mas ela respeitou a banca dela. Ela foi alavancando do jeito certo, com, com, com, com sabedoria, né? com gestão, até chegar nesses resultados. Ai, eu fiquei com preguiça de esperar o quinto dia útil pra poder receber meu salário. Eu fui lá e saquei o um salário da Beth. Que, né? isso galera, o saque de hoje é esse, tamo junto. E é esse o ponto que faz muitas, mas muitas pessoas se frustrarem na Bet365, nas apostas de modo geral, tá? As pessoas entram empolgadas, isso aconteceu comigo também, tá? Então a gente entra empolgado, né, com a ilusão de que vai ganhar dinheiro de uma maneira, super fácil, vamos dizer assim também, a gente entra com a expectativa lá no topo, lá no vigésimo andar, né? Achando que vai fazer rio de dinheiro, e o que que acontece? Não é daquela forma que a gente esperava. E aí a gente acaba quebrando a cara muitas vezes, aí se desmotiva, fala que não funciona, que não dá certo, que não sei o quê Então eu posso parecer um pouco duro falando essas coisas com você, posso parecer um pouco chato Mas eu prefiro ser chato e mandar real aqui para você agora Do que ficar falando coisas que vai te iludir para depois você quebrar a cara, entendeu? Então, para finalizar, uma outra dica para finalizar, que eu deixo para você é Foca mais tá? na qualidade e não na quantidade de apostas, de entradas que você faz durante o dia mas como assim, Júnior? Eu, por exemplo, tá? Hoje eu pego no máximo quatro entradas por dia, pra você ter uma ideia. Sem brincadeira. Quem me acompanha mais de perto sabe disso, tá? Então, assim, eu não sou analista e mesmo assim faço meus 200 reais por dia, mas por quê? Tudo isso porque eu foco na qualidade, tá? Na qualidade. Eu pego as entradinhas lá que meus robôs mandam, eles mandam entrada 24 horas por dia, mas eu só pego umas quatro. Por quê? Porque é o seguinte, tá? Tem pessoas que pegam 30, 40, 50 entradas por dia. Só que.. É matemática pura. Quanto mais entradas você pegar, mais chance você tem de tomar um red. Quanto mais apostas você fizer, mais risco você tem de pegar um red. Não é verdade? Então o que eu faço? Eu prefiro pegar menos entradas, já deixo um valor separado, eu assumo um risco um pouco maior. Mas como a taxa de acerto do robô é muito boa, dificilmente erra. Então dificilmente dá ruim. Então todo santo dia eu faço... Essa média de entrada E aí dependendo Às vezes um dia apático Que às vezes por exemplo Acaba pegando um, um rédio no início Aí eu pego um pouco mais Mas eu sempre bato a minha meta Porque a taxa certa em si é muito alta Então eu prefiro pegar tá? Menos entradas com mais qualidade Do que pegar uma porrada de entradas durante o dia E assim acabar pegando vários reds, tá Então por exemplo Com uma, duas, três entradinhas Geralmente eu já bato a minha meta do dia Como hoje eu já farei Olha só, já são Duas horas da tarde ainda e eu já bati minha meta hoje, tá bom? E já parei, então só volta amanhã Então se você é novo nesse mercado, por exemplo, e quer saber como que você pode conseguir Ter uma taxa de lucro maior, por exemplo, mesmo que você não seja analista, tá? É, assim como eu e esses alunos meus têm conseguido fazer Faz o seguinte, eu gravei um vídeo aqui no meu canal que tá oculto Como assim oculto, tá? Esse vídeo não tá público no meu canal, se você chegar aqui no meu canal do YouTube você não vai ver É somente quando você clica no link, no link que eu disponibilizo, você consegue assistir esse vídeo então é o seguinte, eu fiz isso para poder separar os aviões dos urubus, os curiosos para quem realmente quer ganhar dinheiro, tá? então nesse vídeo eu mostro como qualquer pessoa, não interessa se você tem um dia, três dias, um mês de mercado, tá? eu mostro como qualquer pessoa pode ganhar uma média de R$40 a R$120 por dia na média de 3, 5, mesmo que não seja analista, mesmo que seja um total iniciante, então se você é uma dessas pessoas. Eu vou deixar esse vídeo aparecendo na tela para você aqui agora Ou no primeiro link aqui na descrição Clica no link, vai para lá agora assistir esse vídeo oculto Porque tem muita gente que está conseguindo o resultado Simplesmente fora da curva por conta disso Tá bom? Então é isso O vídeo vai estar tá aparecendo aqui na tela para você Vai estar tá no primeiro link aqui na descrição Clica, corre para lá agora que eu já estou esperando Até mais e valeu!